Sou Benedito. Como é que é o nome do senhor todo? Benedito Marques Ferreira. O senhor é natural de onde? Marília está de São Paulo. Que Marília. O tá, que o senhor está fazendo aqui em Franca? Ajuntando o cascalho. Sobrevivendo? É. E o que, que o senhor faz para juntar o cascalho? Trabalhando com esse carrinho? Quando eu ajudo ele, eu ajusta a minha sociedade, a minha vida, e graças a Deus é uma bênção. É uma benção, né? É. O senhor tem quantos filhos? Nove. Nove filhos? Sim. Eu conheço alguns deles, né? Acho que todos. Todos, né? Inclusive fez esse casamento com minha filha, Eunice. A Eunice. Ô, é. seu Benedito, a esposa do senhor, como é que ela chama? Iracema da Silva é. Ferreira. E o senhor congrega lá na Brasile... No na... Palma. No Palma, Palma. Pastor Josinei. É. Isso. Há muitos anos já, né? 22 anos. O senhor começou o trabalho foi junto eu, foi com eu ele? Eu lá. O trabalho? É, foi eu que abri o trabalho. O senhor que abriu? É. E depois construiu aquele templo grande. Aí ah, foi para lá. Parabéns, o senhor. Obrigado, pastor. O senhor conta quantos anos hoje? 80 anos e 33 dias. 33 dias. 80 anos, é. 33 dias. Bom é. E o senhor Graças tá... a Deus. Graças a Deus. Como que o senhor conheceu a fé? 12 anos de idade. E? 66 anos de, de fé. De fé. Aonde que o senhor conheceu? No Paraná. No Paraná? No Paraná. Que cidade do Paraná? É, é, por nome Mandaguari. Mandaguari. Isso. E que igreja que era aqui? Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus. Lá é muito forte. Era o pastor Mateus Niense. Curitiba. Curitiba. Curitiba, né? Curitiba. E era próximo lá, essa não, cidade? Não, não, não. É bem no interior? De, da minha região lá de, de Maringá, que é a é, região de Maringá, da minha região de Maringá para Curitiba dá 420 km por aí. 420 km. É. Mas que coisa boa! Eu estou aqui, o pastor Ronaldo, que eu, eu sou conhecido dele há muitos anos e a gente admira o trabalho dele, ele faz um trabalho. É, em, em, na comunidade, né? Amém é. Prestando serviço, Isso. refrescando a, é. a vida dos outros Com o é. seu picolé, algodão doce, adoçando a vida E levando alegria para as criançadas, né? Isso Parabéns, Sr. Benedito Obrigado, pastor E obrigado da entrevista Obrigado eu vou colocar no Face, pode? Ah, sim é. Aí ah, eu vou, vou ver lá em casa Você vai ver lá é, é da igreja É o Ronaldo Gomes Sacra Ah, é seu É, o meu Face então tá bom. O pessoal depois vai ver. O, o, o senhor seu. passa no ar? Eu passo lá. É, Falou. Eu tenho, é. eu tenho a, a internet. A internet. Deus abençoe o senhor, viu? Hoje eu tô recebendo a tocha aqui, né? É. A, é. a, a tocha olímpica. É. Dia 19 de julho. É. É uma experiência nova que é as Olimpíadas aqui em Franca. É. A praça bonita. É. Já está chegando à tarde. Então aqui já... Fica mais escuro. Um abraço para o senhor. Um Deus prazer, abençoe. Muito obrigado, foi muito abençoa. bom. Foi muito bom. Muita felicidade Viu o senhor nessa saúde. Obrigado, obrigado e do para senhor. Para completar, certo. Faz uma visita para nós. Vamos lá, vamos lá, Mauro. Um abraço para o senhor. Fica com Deus. Fica com Deus. Obrigado. Vai com Deus, Sr. Benedito. Aí, ó. Ele com esse carrinho aqui, ele frequenta a praça aqui, anda para todo lado aqui. Benedito.